Fala povo! Hoje nós vamos a mais um tutorial fora da caixa. Hoje eu vou falar sobre React Native. É uma tecnologia oriunda do Facebook. Ela é uma concorrente muito forte da Ionic e PhoneGap, ou todos os derivados do Cordova, para desenvolvimento de aplicativos. A ideia por trás dela é trabalhar com componentes os mais nativos possíveis das plataformas usando uma API em Javascript e XML. Muito parecida com o HTML, que inclusive o HTML é usado no React normal, mas já o React native tem suas próprias marcações para os componentes específicos de uma interface de dispositivo. Como é de prática, nós vamos usar o, começar pelo jeito mais prático de aprender a usar isso daqui. Vocês vão entrar neste site, expo.io, vão criar uma conta e logar. Dentro deste site, nós temos a opção Snacks onde você tem um Snack, que é um ambiente de desenvolvimento online e você pode testar a tecnologia sem precisar passar por todas as etapas de instalação do seu PC e fazer outras coisas básicas. Tudo o que você tem que fazer é abrir o um, um nome Snack vou trocar o nome dele E vocês vão instalar o Expo nos seus Devices e o Logar nele também, da mesma forma que eu tenho aqui. Eu vou trabalhar agora paralelamente no Device. nosso snack vai aparecer nele. Você vai poder notar que à medida que eu altero o texto aqui, isso vai aparecer no device. Basicamente, isso é um componente do React Native. Um componente pode ser formado de vários outros componentes dentro dele. No caso, a própria vista inicial do, da nossa aplicação no device é considerada um componente, onde eu posso agregar vários outros. Toda vez que eu quero adicionar um componente no React, eu tenho que vir aqui no comecinho do arquivo e dar um import. Por exemplo, vou adicionar o um componente de imagem. Estes componentes, você sempre tem uma colinha. O próprio site do React dá toda a lista de componentes suportados. Esse esquema de sempre dar o um importe de uns componentes é sempre uma herança das linguagens de nível mais baixo, que é assim que elas fazem para tornar os arquivos finais menores. Ao invés de eles importarem toda a biblioteca de componentes existentes, eles só trabalham com os componentes que o seu aplicativo vai usar. Isso torna ele mais leve em termos de download. Existem também componentes criados por terceiros, que são importantes portados da mesma maneira, mas eu não vou entrar em detalhes neles agora. Eu tenho uma imagem aqui, eu vou inserir uma aqui na pasta Sets. e coloca ele na raiz, nós vamos colocar aqui no assets. Temos o teste. Vamos dar uma limpeza geral aqui. Eu vou inserir a nossa imagem E aqui nós temos uma pequena manha. Quando nós inserimos um arquivo novo no projeto, vocês chacoalham o seu device e vai aparecer o menu do aplicativo e vocês clicam em refresh. Vocês vão reparar, quem tem alguma familiaridade com o JavaScript, que isso aqui é uma função e o retorno dela é esse XML, onde nós temos os componentes da nossa aplicação. Eu vou juntar tudo aqui para ficar mais separadinho os blocos. Então quando nós trabalhamos em uma aplicação grande geralmente nós preferimos separar o nosso nossa folha de estilos em um arquivo independente esse é um padrão que o pessoal do React costuma usar de colocar um style sheet dentro do seu componente mas para um componente mais sério se começa a torná-lo muito oneroso o trabalho dele, então nós vamos aqui e criamos um novo arquivo eu vou chamar de styles como eu mencionei, toda vez que nós precisamos inserir um componente, nós temos que dar um import no caso do styles eu tenho que vir aqui Isso aqui eu não vou precisar Eu só vou usar aqui estes dois componentes externos Que são o Steel Sheet E constantes Que são próprios desse aplicativo Expo Que vocês estão usando Aqui é uma pequena cagada minha O status tem que estar aqui na raiz Nós vamos dar o CTRL X aqui no styles que está no app, vocês vejam que o tamanho do arquivo diminuiu consideravelmente. Nós temos agora só um pouco da lógica do componente e os elementos que vão conformar ele. Eu tenho que dar esse comando aqui também, export default styles. Esse export vai servir para indicar que nós vamos fazer a exportação desse, dessa variável styles para poder ser usada em outro arquivo, no caso, na app.js, eu posso vir aqui agora e dar import. Repito o nome, passo o caminho do arquivo, não preciso da extensão. Agora por exemplo, se eu quiser estilizar a imagem Vou usar o nome do componente Sempre coloquem uma vírgula no final desses colchetes aqui Quando declararem um elemento de style Depois, como vocês precisarem, inserir um novo componente de estilo Não vai ter erro de, do, no arquivo Agora nós repetimos essa declaração em de cima, style, o nome daquela variável de style, styles e image. Muitos dos estilos que vocês usam no CSS estão presentes aqui no, no React Native, mas nem todos, então não se empolguem. Vocês têm sempre que seguir a orientação que nós temos aqui no, no Guia de Componentes do React. Então, por exemplo, vamos no Imagem. ele aqui também dá um exemplo de como a imagem aparece e o código de uso porque vocês podem usar todos esses recursos de estilo dentro da sua imagem. Agora vamos fazer uma outra demonstração, inserir um outro componente aqui. Sempre tentem organizar seu arquivo de forma bonitinha. Agora, eu vou colocar um texto longo aqui. Agora, nós vamos colar nosso texto grande aqui. Quem está familiarizado com a JavaScript, temos que fazer assim para a linha quando colocamos um texto bem grande. Barra n barra. No final de cada linha aqui. E pronto. Como vocês podem ver, varou a nossa tela do dispositivo. Nesse caso, nós vamos usar um scroll vial. É só dar um import nele no começo do arquivo e instanciá-lo aqui. É só trocar aqui. Ao mesmo tempo que eu abrir ali eu fecho. Reparem que a imagem ainda continuou comida. Eu vou colocar uma pequena margem. Na parte superior aqui. E aí está. Aguarde os próximos tutoriais. E até a próxima.